Muitas vezes as pessoas querem saber quantos tipos de dietas existem no mundo. Olha, eu não sei quantos tipos de dietas existem no mundo, mas eu posso falar quais são as principais dietas que existem. Dieta raverna. Dieta do Dieta paleolítica. Dieta das... Dieta de 22 dias de 11 ou Dieta da Kabbalah Dieta genética Dieta low Carb Dieta cetônica Dieta mediterrânea Dieta Atlinx Dieta vegana Dieta que corta glúten ou lactose Dieta da proteína Dieta dos pontos Viu? Essas são as dietas mais famosas que existem. Talvez tenha alguma audiência famosa que eu me esqueci, mas nem tudo é perfeito.